eu te aconselho a conhecer o curso Dryon Online e te aconselho a aproveitar essa promoção que nós estamos fazendo. O curso custa 3,97, mas nessa promoção ele vai sair para você por apenas R$ 198. Reais. Se você quiser aproveitar essa promoção ou se você quiser saber mais detalhes de tudo aquilo que você vai aprender no curso Dryon Online, clique aqui no botão abaixo. Ou, no, ou na descrição e vá lá no link, conheça o curso da e online veja o depoimento dos alunos e decida-se se você quer fazer desse ano que vem um ano novo realmente ou se você quer continuar com a mesma vida que você tem. Desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo para você que, como eu, é louco por drywall.